Amizade você não aqui. é estranho, né, Gilberto? É. A cara dele não é estranha. Não é estranho. Você, é por causa do meu cabelo, você tá. Não, é, mas você não tá é estranho. Não, assim, tá... é, o cabelo tá igual aqui, as das meninas. <risos> é. É. Hoje eu estou aqui em, Pat... em Patrocínio Paulista, conhecendo uma família muito distinta. Figueiredo. É nossa. É. E aqui estão. É, o Paulo é filho, né? Filho, Paulo Figueiredo? Paulo Figueiredo só. Só. Paulo Roberto Figueiredo. Paulo Roberto. E a senhora? Desde Arruda Figueiredo. Arruda? É. É de Descalvado. Mamãe, o Arruda. A mamãe é Descalvado. Mas o pai dela é Figueiredo. É, é que. O pai dela é primo primeiro do meu pai. Como que chamava o pai da senhora? Da minha avó, quer dizer. É. O meu pai? É. Joaquim Ernesto de Figueiredo. E a mãe? Você, minha da Esse moço aqui, que está aqui com menos um cabelo do que nós... Está no meio, né? Acho que eu pedi é, eu... gente. É, é tudo... É. É. Como que é o nome do senhor? Gilberto Andrade Figueiredo. Gil... O Andrade do senhor é de onde? É daqui. É daqui, é daqui minha... também. Minha mãe é tudo Andrade. É tudo parente, é tudo Figueiredo. Nossa avó era Maria Pia de Figueiredo. Ela morava aqui num casarão na esquina aqui. É tudo uma panela só. A panela só. A senhora é, lembra da do pai da senhora? É, Como posso... que era o nome dele era? Acho chap... de Figueiredo. E a mãe? Ah, a de Arruda Figueiredo. De Arruda Você conheceu irmãos do pai da senhora, os tios? Do, do meu pai? É. Então, é Maria Mariana, que era casada com o Lins Pimentel de Franca. E, e a Cândida, que era casada com o José Bernardo Figueiredo, que tinha fazenda aqui. Que era a mãe era do meu, soco. meu pai. E era meu, minha sogra. Ela é prima primeira do papai. Os pa, o pai e a mãe do papai é irmão. É. Lá na minha região tem muito disso também, que as famílias grandes, né? Aonde que é? Não é isso. no Espírito Santo. Hum. É no sul do Espírito Santo. A senhora falou da avó da senhora, a senhora conheceu? Muito, muito. Mas quantos anos a senhora tem? Eu tenho 91. 91? Eu estou pensando que a senhora estava com 60 e pouco. 60 tá eu. <risos> eu sei de que ano? 60. 60 anos. Eu tô, sou de 1960. 1960. Ah, que coisa boa. Boa mesmo, graças a, a senhora viveu aonde? Eu morei. Eu fui criada em Jardinópolis, Sete Ribeirão. E a senhora tem só essa Pérola aqui. Só. Pérola mesmo. Companheiro. está cuidando de mim. Está cuidando da senhora? Só. E o esposo da senhora, como que chamava? Renato de Figueiredo. Renato? Em, faz 81 anos, morreu em 2009. 2009. 2009. Vai fazer 13 anos agora, dia 9. A senhora teve só um filho? Só um filho. Caprichou? Graças a Deus. Fez homem? O filho, o homem. É, homem. Aí, mas que coisa boa, Ô, dona. Dez. É... Dez. É bom conhecer. A senhora ficou morando em, em, em Jardinópolis quantos anos? Até 59. Aí eu casei e vim pra cá. A senhora é daquela época da, das mangas lá ou não? Do quê? Manga, que é? tinha muita ah, manga. sim, lá é a terra da manga. Terra da manga, né? Hoje não, né? Mas a gente... é, tudo... é tudo... boca amarela. Boca amarela, né? É. E, gente, manga é um alimento e tanto, né? Tão gostoso, né? É, e não. sustenta. Não, As é... pessoas não dão muito valor, porque hoje tem para todo lado, é, né? Hoje é, hoje mudou, né? É, é. A época, o ano inteiro, né? É, é, é isso aí. Você vai tirar fora. Já, Já tiramos, já. Ah, já. É, mas foi muito bom. Conversar Mas com eu, vocês. Eu Mas você não novo, é estranho, não. Você não eu te é. lembro, assim, em Franca? Você sempre morou em Franca, assim, ultimamente. É, é, eu morei. É. Eu já vi em né, algum baita. É, eu fui vereador na época lá em Franca, na época do Maurício. Ah. Sandoval? Sandoval, hum. depois do Aribalheiro, eu tive dois é mandatos como vereador, mesmo assentado. Eu sofri acidente de carro. Já tem 35 anos o que me salvou, é por... é por isso que eu ando na cadeira. Eu andei 35 anos, já tem 35 de, de acidente. Aí eu andava muito, quando eu logo recém-acidentado, aí eu fiz campanha, fui eleito, fazia muita palestra, tinha um amigo aqui, o... O Carlinho Faleiros, ele era deficiente audio, é, visual, né? É, é, é, é, é, Faleiro é. Aí, né? Cardinho, lá tá... do, do Zé Faleiro Ah, não, não, não é. É o não, doutor, do é, o, o advogado. O não é. É o advogado. Aí eu fiquei, por isso que o senhor deve ter me conhecido sempre em jornal, talvez em televisão algumas vezes, né? Então, minha, eu sou como se fosse uma figurinha meio... É carimbada. na. Que ano foi isso? Isso aí foi em 88, 89, é, 90. Então, nesse ano aí eu frequentava muito Franca. Eu trabalhei no malote da nossa caixa. Então eu frequentava aqueles bancos, tudo. Ia na prefeitura, aí no cartório, o Ribeirão Preto. Tudo. Morei 14 anos em Ribeirão nesse serviço. Depois fiquei mais seis anos direto aqui em Franco. É. é isso é muito, é. muito bom. É. O senhor é, é casado, hein? Nós temos umas parentes em franca, já falei isso É Pimentel. É. Como que é o nome dela? É Janíra Pimentel, é o um professor essa Malha Pimentel. Sabe o Elzinho do laboratório, o Gabriel Facuri? Sim. É primo. É, é primo. primo nosso. A Malha Pimentel é. A já minha um esposa foi. Escola lá. É, a minha esposa foi professora na escola lá. Eu sou professora também. Que coisa boa. A senhora é da época da dona Izar? É, Isar? É, é, Isar. é, ela era professora aqui na mesma época. A dona Isar. É. A dona Isar tem uma história bonita também, né? Ela teve ausente um tempo, né? É. Foi para Rondônia, não me engano. É, pouco tempo. Ela lá. Né? É. Trabalhando na escola. Ah, a senhora lecionou quantos anos? Trinta. Trinta anos? Funcionei 20 aqui. Era a escola rural, a fazenda. Eu morava lá. Como que chamava a fazenda? Eu Funcionei um tempo fora também. Como que chamava a fazenda? Santa Eulina. Santa Eulina. Santa Era a fazenda de vocês mesmo? Era. Na, na própria fazenda? Era. Foi um prazer, Foi eu tenho que um prazer. Deus abençoe. Viu? Valeu. Ronaldo. Ronaldo, é. Depois vocês vão ver essa história aí, viu? Tá falar. Da professora. Tchau, tchau. Agora nós vamos Falou. Nós vamos concentrar. Dona. Seis. A senhora estudou para ser professora onde? Já não. Lá tinha o colégio das freiras. E não sei lá. Só primário que não, era no grupo. Mamãe também era professora lá em Jardinópolis. E, e a gente ficou lá mesmo, estudiando lá. Por que Jardinópolis? A senhora é natural de onde? A senhora nasceu. Eu, eu nasci em Jabrandi. Eu nasci em Jaborandi. Já Mas meus pais eram bem cedo que a mamãe pressionava. Ela escolheu Jardinópolis e ficamos morando lá. A mãe da senhora era ela é professora. Era ela professora e a avó da senhora que morava aqui, como que era do, do pai da senhora não? É, ou não? Da... É, é. Mãe do pai. Maria Pia. Maria, Maria Pia. Pia, de Andrade. Maria Pia. Aí Franca, tem uma escola, Maria tem Pia. É a Maria tem... Pia, que é dos Pimentel, que já foi na época do... É. Já, foi do... Foi, já foi Miss? Já foi Miss Franca na época do... Goswain. Goswain. É. E a senhora deve ter sido Miss lá em Jardinópolis também? Porque a senhora é muito bonita. <risos> <risos> não, não é da época, da senhora tinha uma moçada bonita, né? Ah, já Novos era uma cidadezinha boa, bem pertinho de Ribeirão, né? É. Ah, era muito bom lá. Aqui, aqui a senhora morou na, na roça, pra adicionar. Morou na roça, né? Na fazenda. É. É. E... Depois, quando a gente ficou mais velho, aí mudamos pra A senhora está de parabéns, viu? Ah, o jovem tem uma disposição que é natural, né? É. É, não, não, tem, não tem impedimento nenhum, né? É a senhora isso. nunca teve problema com disciplina, com aluno. Não, não, não, não, tinha... não graças a Deus. Ah, beleza. E aqui onde eu licionei, todo dia quase vem meu aluno visitar. Veja em passam uns aqui que estudou é. lá. Vem me visitar. Que coisa boa, né? É, muito bom. E a escola ali era uma beleza. Eu só nem 20 anos. Aqui. Quem é que lecionava lá junto com a senhora? Colegas é, da senhora? Não é só ela. Era só a senhora? Não, era só a minha, só uma classe. Só uma classe? Aliás. É era três anos? rural, mas era primeiro, segundo e terceiro anos. A, a senhora dividia. Eu num tempo só. Num tempo só, numa sala só? É. Sala a senhora usou castilha, né, que era daquela época, tabuada. Ah, muito. E tabuada, a menina dela sabia de cor mesmo. Ela tinha que fazer todo dia, todo dia. Tarefa de casa, tabuada. Tabuada. É. É, sete vezes sete. É, quarenta e nove. Sete vezes oito. Sete vezes oito é em 72? 56. 56. Aí eu, eu, ah, mas também? Né? Eu tenho 91. Né? O <risos> senhor tem quanto? Eu tenho 70. Estou é, dentro Eita. dos 70. Eita. É 21 Eita. anos, né, dona Nilson? Mas que coisa boa. E Eita. depois tinha aquele negócio do, do ABC, logo a, pessoa, a, a criança já saía, né? Ah, quando da tira cartilha. Tira aprendendo a ler, é uma beleza. Nossa. A gente anima, né? Ajuntando as letras e, e, e ajuntando as sílabas, né? Pata. Eu lembro direitinho disso, né? Aquelas cartilhas bonitas. A de Janeira Pimentel tinha uma cartilha, ela e a Malha nesse tempo. A Malha Pimentel? É, elas tinham uma, fizeram uma cartilha maravilhosa. Ajudava bastante, né? Ah, aquela cartilha era na região inteirinha. Usava ela. Ei, gente, o tempo hoje muda muito, né? Nossa senhora. Ah, mudou, né? Piorou muito, eu acho. Piorou? Escola, escola piorou, eu acho. É. A, a senhora lembra quando vê aquela. O lápis com a tabuada no lápis? Impresso no lápis? Não, não lembro. Lá na minha região chegou o lápis lá com a tabuada impressa, a professora é. não deixava a gente usar, usar não. Ah. Tinha que saber na cabeça mesmo, de, de cor, é. a tabuada. Ah, sim. Não, ah. Mas a, a minha escolinha era muito boa, né? a ah. Deus. E a criança tinha fome de saber, né? Tinha. Vontade, Nossa, né? Nossa, a meninada vinha de longe, fazendo, assim, vinha tudo ali. É, muito bom. Tempo bom. E o é. Paulo estudou aonde, Paulo? Comecei na roça, depois eu vim pra cá. Ele começou comigo lá. Depois, depois eu vim pra cá. É. Você sempre foi agarrado com a sua mãe? Ah, é, foi criado junto. Nós né? três. Você casou? Casei. Quantos filhos? Tem três. E são os três netos dela, né? É, é. A senhora já tem bisneto? Não. Não, não tem. Ainda não. Você não tem neto, então? Não. não. Seus filhos estão pequenos ainda, não? Não, já, já tem idade já, mas não tem. Eu não tenho tem. uma filha que é advogada. Está morando em Goiânia. Ela está morando em Goiânia. Tem um que trabalha ali e uma que é uma... fora do casamento. Mora ali. E, e, e a outra é mais nova. Uma chão. Eu... De 13 anos. 13 anos. O, o Paulo, e a sua esposa? de que família? Faleiros. Faleiros, então eu falei do, do Milton. É. Faleira tudo aqui é. daqui da região, né? O Zé Mio deve estar para a Roça, o carro não está lá. Ah, então deve estar. Tem que ter saído. Zé é, mas eu chego logo para o almoço. É. É, mas, é o antes o almoço. do almoço eu ainda tenho tarefa lá em casa, é. lá em Franca, buscar é. a minha neta ah. na academia. Ah, com a Ela está de férias agora. Ela está com 20 anos vai fazer 21 em agosto uhum. e já está no quarto ano de medicina Estuda em Araraquara e eu fico muito inchado com essa Rafaela, né? Franca tem uma é. escola muito, muito boa, boa. Né? mas lá em Franca tem escola de medicina, mas ela estuda em Araraquara ah, medicina. Medicina. medicina e eu tenho um filho médico mas é formado em é, é, juiz de fora na federal Hum. ortopedista e eu falei assim, eu vou ficando velho tem que arranjar o, os médicos para cuidar Mas da ele gente mora, tá? tem, e você tem segunda. ortopedista? é, eu tenho um filho que Não, é ortopedista do senhor é, <risos> <risos> para cuidar da gente e é sempre isso. está dando palpite lá minhas, nos meus remédios lá que eu tomo que a gente tem que estar sempre atento Doutora Milza, a vida, me fala da vida é um dom de Deus? A vida. A vida? É. A vida é muito boa, não é? A vida é muito boa você saber viver, é? Mas a vida é muito boa. E, e como que a gente vai aprender a viver? Eu tenho um amigo que falava assim, a gente tem que aprender que a vida é simples. Você não pode querer complicar a vida. É, não pode ser complicado mesmo. Para você sobreviver, você não precisa de muitas coisas, né? Um punhadinho. É muito boa, mas é. você precisa saber viver também. E não pode também não chegar, não a chegar a pensar. Hoje está difícil, né? É. Hoje. Hoje está muito difícil a vida. Todo as... sentido, né? É. Mas as pessoas que têm uma cabeça boa, orientando os filhos para não ah, ficar sim. com aquela correria de querer possuir coisa, é. né? É. Aquela ganância, né? A vida é. É uma dádiva de Deus que deve ser retribuída, né? As experiências da vida. A senhora não queira saber o quanto que é bom conversar com a pessoa com a experiência da senhora. A riqueza que tem de informação, de, né? as pessoas não estão muito valor. E eu faço esses registros é, no sentido mais de que valorizar as pessoas. Né? Porque Há um período de produção, que você está é. né, é, sendo útil. Vai ter um período que você vai compartilhar de outra maneira, Isso. sem o seu exercício. É. Aí, ó, e aqui está o filho. O filho sabe o quanto que é bom ter a mãe, né? É. Certinho, ah, boa bom, noite. A sempre... melhor do é a mãe, né? A senhora conviveu com a mãe da senhora há quanto tempo? Ela faleceu com que idade? A mãe faleceu com 80. 80 anos. 80. E o pai da senhora? Ah, o papai já foi há mais tempo. É uns 70 anos. 70 anos. A senhora lembra da, da, da mãe da senhora muito? Muito. Na época da senhora, de criança, o que a senhora fazia? De, de É. Brincadeira de... Brincadeira. Brincadeira de criança. Essas coisas. Boneca? É. O original era é muito simples, né? Não, não, é uma cidade assim, movimentada de uma... era, agora sim. Assim. A senhora viveu ali na época do Ribeirão Preto e estava explodindo por causa do café, né? Ah, é. Ribeirão Preto tinha um, um, um movimento muito grande, né? Fazenda de café... É, a região toda aqui, né? Aqui também, tem muito café aqui em Patrocínio. Mas era um. Foi um tempo muito bonito, né? É, mudou muito. Mudou. mudou. É. Acabou tudo. A terra da manga? É. A manga, na minha época, tinha, eles falavam assim, manga é, ouro, tinha espada, é. a borbon depois chegou. A manga rosa. A manga rosa. É. Qual que a senhora gostava mais? Todas. Todas? a era na comum. <risos> a comum que eu falava era uma mistura que. Eu... Os caras vazia aí, é tinha uma... Gostosinha também. Gostosa, né? né? É boa, né? Mamãe é uma fruta muito boa. Hoje ainda eu como muita. Senhora... Meu filho, todo dia, à tardinha, ele já vai descascando mamão, uma fruta qualquer. Mamão, manga traz pra comer. Hoje eu comi mamão, colhido lá no meu quintal. É? É? É uma delícia. É hein, uma mamão. delícia, mamão é um alimento e tal. Tem um senhor... Toda fruta, eu é, gosto de toda a fruta. É. Aqui, se sabe, se tem um geral, canteiro não. grande aqui, né, Paulo? Tem árvore frutífera aqui, não? Não. Só, só? Não, é só sujeira. Só sujeira? Só. Ah, e vem para cá tudo. Aí vem tudo para cá. Aqui o eu Paulo... Eu limpo aqui, daqui 10 minutos eu tá tô tudo sujo. Você, você trabalhou na roça ou não? Tirou Mas, leite? Tirava Muito leite. Muito demais. Eu tirava leite. Quem? Eu. Ele tirava leite? É, ele, o Renato... Aí mesmo que trocava o retiro Tinha um... Tinha um retiro Ajudante, mas nós que... Quantos litros de leite vocês tiravam? Ah, 500, 600 na época. É. E, mas não tinha máquina não? Depois pôs, era na mão, depois pôs máquina. É. A máquina ajuda bastante, né? Nossa, é rápida. Né? É rápida. Você tinha vaca boa de leite lá? Ah, que a ah, tempo gente. não tinha tanta, né? Tinha, mas não era. Era hoje, 8 litros, né? 9 litros? É, 15 litros no máximo. No máximo 15. É, Hoje não, hoje não dou muito. Né? Hoje é 30, 40 litros. Hoje uma vaca de 15 litros, eles é estão... Ah, é. Ninguém quer, né? É. Porque o trato é o mesmo, né? O trato é o mesmo. Você já cortou o capim da pia? Demais. Cana. Ah, lá tinha o um capim esportado. Demais. A senhora cozinhou na, na fazenda? Ajudava a cozinhar ou não? É, ela que fazia. A comida? A comida? É. era sempre que tinha lá. Sempre teve, né? Sempre. Mas a, a, a couve era a senhora que picava? É. Tinha umas tarefinhas lá que era mais fácil, né? É. É, picar a couve, né? a senhora compra tudo picadinho, tudo, né? tudo. aqui tem uma horta, é uma beleza a horta aqui em cima. vende tudo picadinho, ensacado, tudo isso. A senhora bateu a abobrinha com a faca, fazer a abobrinha picada, pequenininha? É, eu faço no... Ralo. Hoje é um ralo, mas na época da senhora, quando era pequena, não tinha aqueles ralos que você passava aqui. É, mas, mas devia ser, mas eu sempre conheci o ralo O ralo. da mamãe. É. O, o dona... é. é. O nome dela é, é. Neuza. Daisy. Daisy. É. Deise. Agora eu não esqueço mais, viu? Aí a gente <risos> conversa com muita gente. O dona Daisy, mas a, a, a, até a tarefa de casa está muito mais fácil, né? Nossa. Lavar roupa. É. Muito. A senhora lembra de gente fazendo sabão, né? Ah, até hoje tem, aqui, aqui tem já. Muita tem gente que faz, faz, faz de sabão. Sabão de cinza ninguém faz não é? Sabão, é, sabão de, de cinza sim, não. Com a quantidade, né? É. E, e porco? Matar porco? Ah, era uma beleza. Em casa matava porco, matava anovilha, ponhava no freezer, era é, uma beleza. Fazia né? farinha? Eu tinha, por aí tinha muita gente que fazer. Farinheiros, né? É. Ei, gente, a vida é um... É um... Às vezes mudou muito. Mudou né? muito. Mas mudou muito. Esse tanquinho quando chegou ajudou muito as mulheres, né? Nossa. É. Que tinha negócio de, de, de bater a roupa no, é. na ah, tábua é. lá, e, um tanque. É. É, depois é. a água chegou para dentro de casa, né? É. é. Mudou muito a vida, né? Mudou. Nós... melhorou em certos pontos, uhum. em certos pontos, e né, eu acho. Eu já estou, o meu tempo já me eu preciso de andar. Dona Deise, hum? deixa uma mensagem para os alunos da senhora, que foram os alunos da senhora, e para essa gente nova agora que está, deixa uma mensagem de, de, de, de, de desafio de vida, viver a vida é, com disciplina Nossa, Mas meus meninos lá na escola eram diferentes. É. Era tudo ali da, da colônia, tudo ali por ali mesmo. E era, a gente conhecia pai, mãe, tinha amizade, sabe? E era assim. Aí senhor nunca viu briga, né, Paulo Ah, não. Não tem briga. Nunca. Oh, oh, oh, dona... Briga de mulher, de criança, nunca viu. A senhora, a senhora visitava os pais quando o aluno não ia lá, perguntar por quê, motivo? Era, sim, eles iam, ali era a Serra do cigueiredo Serra do Sigueiredo. É. E quando eles iam para a roça, assim, a mulher ia levar almoço e tal, sempre eles passavam ali por ali, iam lá em casa, tomavam cafezinho conversava é, a nossa vida sempre foi assim né? é. eu perguntei sobre os irmãos dela, perguntei não quem eram os irmãos da senhora? nós éramos em Cinco. Cinco? era Ney, Moacir Darcy Cisinha e Deise a, assim. a Deise era a mais velha? não eu a mais nova a mais nova <risos> Então todos estão vivos? Não, não, só tem uma de 92 é Mora é, em Ribeirão. É Como é que é acham? Era Cizinha. Mas o nome dela é. Arace. Araceta. É. Então você tem uma porção de sobrinho aí. Tem. Tem. Tem, tem sertãozinho, de... De Ribeirão. É. E tem um que não. dois que não tinha filho. Ó. É. Ah, mas... Aí, o vou... moço. Ah, tá Ei, coisa foi pro máximo. A mureta, né? Aí, ó. É. A, gente a gente não pula, tá? Tem perna, perna boa. Tem perna boa. Tem perna Eu queria ter minhas pernas boas. É. Eu ando de, de, de coisa por causa do joelho. Por causa do joelho? Desgaste. Ah, Paulo, eu tô filmando você assim, andando pra lá e assim, você pra cá. Agora eu não filmei, rapaz. Isso aí faz inveja da gente. É. É. Aí, ó. Tudo bem? É. Ah, a vida. Dona tem Esse. a senhora pulou corda quando era menina? Ah, menino. sim, já, Esse, de, de meninada, assim, a gente fazia estudo. E de bola, jogar vôlei, jogar peteca? É, na escola, né? Na escola, né? É. Aonde a senhora estudou? A escola lá era muito boa. Me fala aqui. Era só meninas. Só, só meninas. Então aí que a gente vai guardar. Aí no primário tinha, tinha uma janela. Dejanira. Dejanira? É. Tinha. Ô Paulo, eu estou falando, perguntando assim, porque ela não foi só professora, ela foi aluna também, né? É. E das alunas a senhora lembra das colegas da senhora, né? E que estudou mesmo. junto com a senhora. É, já perdi muitas, né, morreram já, mas, só que eu não voltei mais em Jardinópolis. Eu sempre fui aqui mesmo. Patrocínio Paulista. É. Então a senhora nasceu mais adiante em Jaburandi, em né? É. Veio para Jardinópolis. É. E veio para cá. E veio para cá. E veio para cá. Ela deu aula longe. Eu dei aula longe, muito longe. A primeira vez que eu saí de casa eu tinha 21 anos. Eu fui lecionar lá na no Noroeste, em Mirandópolis. Lá em... Mirandópolis. Mirandópolis. Você lecionou na, na, na cidade mesmo ou em Fazenda? Em Fazenda. Tá em vendo? Fazenda. Longe para a gente ir eu sozinha, novinha, é. né? Só que aquele tempo era muito bom, o povo era respeitador, era gente honesta, né? muito bom. A senhora conheceu o esposo da senhora onde? Ele é primo primeiro, né? Ele é primo primeiro. Nós somos criados quase que juntos. De férias eu vinha sempre aqui para casa da vovó. A gente passa lá no cada um, ia na fazenda, vocês já tinham fazendo. E assim foi. <risos> a vida é. Aí a gente olha, hein, Paulo, você que está com a cabeça assim mais fresca, ainda né? não, não chegou nos 90, o traçado de cada um, né? O caminho, né? Ah, é. Eu acho tão bonita essa expressão, o caminho. Eu sou pastor ah, é? da igreja presbiteriana. Ah, sim. E eu sou de família alemã, é Sattler, e lá do leste de Minas. Aí eu vim para Campinas estudar seminário em Campinas, aí eu conheci, vim passar as férias em Franca, conheci uma moça bonita na igreja, casei com ela e, e amarrei a minha história aqui em Franca. Aí fiquei. Ela é, é professora de matemática. É família Ponce. Ah, já Ponce falar. é do, do, do parecido Ponce lá do ah, supermercado, supermercado. É primo dela. Ah. E a gente vive lá naquela cidade já é uns quarenta. Boa, é boa. Uma cidade bonita, limpa, oh, né? De gente boa, né? E tem muito figueiredo lá. É. É figueiredo, Andrade. É uma família só. É. Ali de. Os Andrade tem muito Ibiraci que veio pra cá, né? Tem. Pra tem pessoal. É. Eu tenho o Edson. O Edson, que é filho da dona Neuza. É meu vizinho. Eu moro é. na rua dele, lá em Franca. A Neuza mora aqui. A dona Neuza, né? Ah, Neuza Monteiro Neusa Neuza Monteiro. Ah, ela mora aqui pertinho. Sei, não é tem 92, isso é passada. Tem 92? A casa dela tem um. Tem uma escada, é. né, para chegar. É. Por lá entra na garagem. Por lá entra na garagem. É. E eu preciso tirar mais uma história dela, uma hora eu vou lá. Eu quero... A Neuza é prima nossa. Ela é prima. E ela teve uns tempos que morou aqui na casa da vovó, a família dela toda, que quando ela perdeu o pai. E a gente é muito ligado. Muito. E ela trabalhou como professora também, né? Ou não? A Neuza acho que não. não. Então a senhora conhece a Dona Neuza? Ah, muito. É. Eu tenho um... Minha prima? É. Eu tenho um... um amigo, ele mora em Brasília, chama Amilto Couto Rosa. Onde? Amilto Couto Deve Rosa. É ser filho do Amilto. É do... daquele, esse é. povo é. aqui da Neuza. É, é da Neuza, é. é o o pai dele é. chamava Amilto. É. é. Subindo da Neuza. É. é. é. é. Ele chama Miltinho lá. É. A senhora conheceu o pai dele, então? O Hamilton Ró? O Hamilton Ailton, eles eram né? Eles eram gêmeos, o Ailton e é. o Ailton. Ah, eram dois meninos, gêmeos. É, eu lembro, assim. É. Dona Desse, eu fiquei muito contente. Eu estou aqui vibrando conhecer a senhora, viu? Obrigado. E eu vou outra hora, eu vou aparecer aqui, só para a gente contar <risos> as ah, histórias. Eu sei que a senhora não tem muito o que fazer, né? É. É o um Paulo que trabalha para a senhora, tira o leite, prende as galinhas, é. trata dos porcos, né? Você só tratou de porco não? Eu tinha não. gente, tinha gente lá, Rosa, que fazia aquilo, não, né? Isso era outra coisa. É. É. A senhora só ajudava na hora que estava morto lá. era ajudava. Comia. Só comia porco. <risos> Comeu muita carne de porco? Muita. É muito bom. Ó, oh, um abraço para a senhora. Ah, obrigado. Eu fiquei muito feliz de conhecer a senhora. Ah, obrigado. Deus abençoe, viu? Uma Obrigada, história Deus bonita seu, da Fiquei muito feliz hoje. Paulo, é. você... A minha simpatia porque meu pai chamava Paulo. Eu gostava demais dele. Paulo Sattler, de Oliveira. Você tem o um nome de... Muito bonito. E a sua mãe também, Figueiredo. Um abraço. Ótimo. Eu vou só apertar a mão da senhora para ver se sai essa alegria é, e dizer para a senhora que... É uma relíquia. A senhora é muito especial. Deus abençoe.